Então quem não é e Yes, <laughs> É mim, oh, bueno, é de olho em mim, por quê? Ah, o papo é tá? normal. Eu vou Mas eu vou É que eu tô fazendo minha maquiagem aqui. Eu combino de eu combino, olha o Ele foi para ir. E você vem com ele? Você vem com ele? Ah, tá. Por que você não vem com ele amanhã? Você prefere eu de maquiagem ou sem maquiagem? Fala aí. Você prefere eu de maquiagem ou sem maquiagem? Não, não, não que... Tá chegando o máximo Mas tá chegando, né <risos> Ó, amanhã Amanhã eu vou ir de... Com essa Eu tô com uma maquiagem rosinha ó. ó, vê aí Viu? Viu? Ah, tá. entendi Vai, vai. canal não Agora. É, já é, é, chega março. No dia 23 eu tenho compromisso. Eu vou comprar. Eu vou pra. Pra a de um amigo meu. entendeu? eu vou pra frente, vou entrar na loja, na loja, é, ela, ela é de, tá bom, vai é lá hum. De <risos> um... O você até 90% do valor que você colocou na sua conta. Vamos fazer uma conta simples aqui, só uma relação com hum... o evet. Eu tenho nome de homens amigos, eu tenho de famílias, eu aqui embaixo de descrição, primeiro e que você pode usar para dobrar o valor que você coloca na vida fora. você não não, você vai Não, você o Thank <laughs> Nós temos uma festa de gala, fazer vestido é de seta. O que nossa, que Eu não sei se você é não eu quero muito você Thank you.